Olá, nesse vídeo eu quero te mostrar como aumentar o seu score até mil pontos em apenas sete dias. E você não vai precisar pagar nenhum especialista em finanças para fazer esse trabalho para você. Decidi fazer esse vídeo porque existem muitos tutoriais aqui no YouTube te ensinando a fazer esse passo a passo. Mas esses tutoriais de fato não vão direto ao assunto, então você desanima na hora de melhorar o seu score. Então vamos lá sem enrolação, porque tem agora três passos que você precisa fazer para ter um score totalmente verdinho e conquistar qualquer coisa que você queira. Um cartão de crédito, um empréstimo, financiar uma casa, um carro ou um crédito estudantil. O primeiro passo que você vai fazer é acessar o site do serasa.com.br, clicar em consultar o CPF grátis. Se você não tiver uma conta, você vem criar uma conta, e pode criar a conta com o Google ou fazer o login. Quando você estiver no site do Serasa, venha em meu CPF, vá para a aba consultas. Observe aqui que eu tenho 12 consultas. E quanto mais consultas as empresas fizerem no seu CPF aqui no Serasa, menor será o seu score. Então vamos ao primeiro passo. Ligar para o Serasa e pedir a exclusão do histórico de consultas. Entre contato com o Serasa e peça para eliminar esse histórico de consulta. Você não precisa se justificar. Caso o atendente te pergunte se é porque você quer aumentar o score, diga que é algo pessoal, você simplesmente quer a exclusão do seu histórico. A exclusão do histórico de consultas pode elevar o seu histórico em até 200 ou 300 pontos. Passo 2. Passar as contas para o seu nome. Contas de água, luz, internet e telefone mostram para o SPC e Serasa que você tem pagamentos em dia e isso também vai aumentar a sua pontuação. O passo 3 é o mais importante de todos, mas antes disso você precisa saber que todas as dívidas devem estar pagas. Se você tem dívidas em seu nome, clique no Serasa para negociar as suas dívidas. O passo 3 é movimentar as suas contas bancárias. Se você tem contas em vários bancos, por exemplo, na Caixa ou no Banco do Brasil ou no Nubank, você ao receber um pagamento não deixe esse dinheiro parado no seu banco. Envie para o outro, depois devolve esse pagamento. Faça movimentações, assim o banco entende que você tem um limite de dinheiro alto, pois você está o tempo todo enviando e recebendo pagamentos. O passo 3 pode definitivamente deixar o seu score alto em poucos dias, talvez antes de uma semana. Então vamos recapitular? Passo 1. Um, ligar para o Serasa e pedir a exclusão do histórico de consulta das empresas no seu CPF. Passo 2. Passar as contas para o seu nome, água, luz, internet, telefone. e Passo 3. Movimentar as suas contas bancárias, receber e enviar dinheiro entre elas. Esses três passos vão garantir que em até 7 dias, você chegue a até mil pontos no seu score Serasa. Falo isso por experiência própria, eu tinha todas as contas em dias, todas as minhas contas estavam pagas, nunca trazei o cartão de crédito, mas o meu score estava sempre em 620, muitas vezes até menos do que isso, depois que eu tomei esses três passos aqui, eu cheguei a um score de 903 e ele continua subindo. Então se você deseja ter um score alto para conquistar seu carro, sua casa, seu financiamento, faça esses três passos gratuitamente, você não precisa pagar absolutamente nada para ninguém. Se você gostou dessa dica de hoje, se inscreva no canal, porque aqui temos muitas vantagens para você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.